Velhos, test ride, la bambina italiana, mamma mia, hein? Ducati Multistrada V4S, espero com esse vídeo. Vou levar para tudo quanto é lugar, tirar todas as suas dúvidas. Aqui embaixo na descrição, ficha técnica completa. Vou começar pelo motor, que agora está mais leve. 66,7 quilos só nele e não é mais desmo. Como assim, Durva? Retorno por mola e isso fez com que você ganhasse mais tempo nas revisões também, então estendeu os períodos, por exemplo, a recomendação 15 mil quilômetros a troca de óleo, não sei esperar até lá né filho, mas você percebe que realmente teve um ganho aí nisso, e na potência também tá diferente, eles colocaram o nome de V4 Gran Turismo, 170 cavalos, 12,8 kg de torque, e a porrada é irada, Do 100 ao 150 eu senti esse motor mais forte. Inclusive se você estiver rodando lá, rodou 500km, está cansado, precisa fazer uma ultrapassagem, alguma coisa? Só a canopla que você dá final e com força. Então não perdeu aquela característica que você espera numa Ducati, ele continua sendo 400V e você para no farol, a bancada inferior desliga para que também fique uma temperatura agradável. E a gente rodou aqui, é, ficou 87 graus, 89 na estrada. Na, no meu rolezinho que eu gosto, aquele ataque de curvas, 92. Então estava bem bacana a temperatura. E você pode perceber aqui que tem uma aerodinâmica. Tem essas duas aletas aqui, que tanto para deixar a moto mais estabilizada, quanto para direcionar o fluxo nas pernas do condutor e no motor também. O design, como você pode ver, está irado, né, filho? Tem balança agora a moto. Não, mas não tinha antes, não tinha, mas é uma balança, balança. Alumínio, chassi monocoque em alumínio. Torce animal, te facilita, que você não tem ideia, o entre-eixo dela é grande, 1,567, mas você não percebe aqui em cima. Pô, se você olha ela, eu sou um anão perto aqui, né mas você casa tão bem, tanto no on-road quanto no off, no off aqui em pé, se segura, posiciona do jeito que você quer. O guidão para mim ficou irado, para quem é mais alto, por exemplo, você vai ficar mais confortável ainda. E no on você abraça aqui e vai embora são 22 litros tá ela fez uma média aí comigo de no total tudo 12 misturando tudo tá tem gente que vai fazer mais gente vai... aqui eu estourei vai acelera tal não sei o que então fez 12 ah, teve reviews que eu assisti que fez 19 não sei em cima desse tanque tem um compartimento que tem um USB, inclusive você coloca o seu celular aqui e vai carregar por indução. Então, se o seu celular tiver essa tecnologia, você vai carregar ele aqui em cima do tanque. Tá? A chave é presença e você consegue também travar na... segurando o botão aqui e posicionando o guidão. Eu já vou chegar na eletrônica que está fantástica, que daí eu falo inclusive o como você configura a entrega da, do, de potência do motor. Então você tem três estágios e isso te permite com que ele fique mais progressivo, mais suave ou esperto demais, só que em todos os estágios ela consegue, consegue ter uma ciclística muito bacana e o motor consegue ter uma linearidade que eu nunca vi, assim, a gente está acostumado no local, de que lokaart, ele... e aqui não, você consegue e, e cresce e vai, então bem bacana, embreagem deslizante assistida, o que também é, ajuda muito. Hidráulica macia demais, tá? Você tem o kick shifter up and down, você pode deixar só up, e se você quiser também usar na embreagem, nem precisa desligar, você usa na embreagem aqui e vai embora, porque abaixo dos 3 mil giros ele dá um tranquinho maior, né? Acima disso é muito suave. Se você quiser trocar, vai que vai. Bom, é, passando um pouco aqui a suspensão, Marzoc, 170mm de curso, a dianteira, 50 de diâmetro. Então eu afundava ela, espetava no freio, entrava na curva tal, ela não fazia nem o pneu trabalhar. resolver tudo aqui em cima, de tão é, acertada que está. É, você consegue ter uma moto, um ataque muito prático. O pneu aqui nesse casamento está legal, ele está bem mais on-road do que off, tá? É um Scorpion Trail 2, 120 na dianteira, 70, 170, 60 na traseira, na traseira também vai muito bem. Você pode ver que aqui ó, é raiada para ter mais resistência, inclusive nos jumps. Eu saltei com ela na terra, deu umas puladas lá e a suspensão em nenhum momento deu fim de curso. O morcego traseiro tem 180 milímetros de curso e você consegue através da eletrônica no painel ter o ajuste piloto, piloto bagagem, piloto garupa, piloto garupa bagagem e o é, semiativo, né? O, semi -adap, o, o adaptativo, mas ela é semiativa. como assim Durva? Ela vai fazer um ajuste conforme ela tem a leitura do que está acontecendo, então se você é um cara que não tem muito feeling, você consegue deixar no, no, nesse auto-adaptativo aqui e ela faz isso, por que, que a gente fala que é semi? Porque ela não vai corrigir um erro de curva, tal, não sei, sei o que é lá. Mas ela vai trabalhar esse, esse peso. Aliás, falando de entrada de curva, ela tem um ABS Corning. Né? Então, indo para os freios, você tem aqui ó, um Brembo é, radial, dois discos de 320mm e lá atrás 265. Olha o tamanho do traseiro. E nesse, nesse sistema você tem o um ABS Corning, fora o ABS, que ele te auxilia na entrada de curva. Eu dei uma forçada nele. No momento, só pra ver qual é que é, eu falei, não, toma aqui, deixa eu ver, e ela dá aquele uh, uh, uh e entra, então eu achei fantástico, é uma moto que ela te permite uma pilotagem muito tranquila, para diversos níveis, tá, porque é, você consegue estar seguro aqui em cima, em relação à tocada, nossa velho, ó, eu fiz tudo que eu podia, é, a gente pode dizer que ela é uma moto pra tudo mesmo, eu deitei nas curvas como se fosse uma moto speed entre aspas, né? para ver se ela tem uma aptidão e fez com um louvor, eu na terra acelerei para ver qual é que é se no modo enduro realmente ela fica interessante, porque você tem a opção de desligar o ABS traseiro e realmente fica muito interessante, peguei neblina, estação de neblina, então ela tem aquecedor de manopla em três estágios e aquecedor de banco em dois estágios, Inclusive o aquecedor de manopla não é mais aqui na, na chave de ligas de livre, aqui na frente. Bem mais fácil de manusear e a informação no painel parece grande. Então no primeiro estágio já esquenta bem, você fica é, contente. A manopla inclusive ela é off-road, então usa com uma luvinha porque ela tem um bom grip aqui para você conseguir girar ela, mas sem luva ela pode te incomodar um pouco. Tá? Você tem um ajuste também na altura dos manetes. O painel TFT de 6,5 polegadas, completaço com tudo. Tá, e agora eu vou entrar um pouco na eletrônica, eu já volto pra falar de, de peso, isso, isso. vamos entrar um pouco na eletrônica dela, bom, você tem tudo aqui, você tem controle de anti-wheeling, controle de tração, entrega de potência, o ABS você liga e desliga, nos próprios setups que já vem, é, esporte, Urban, Enduro, tal, você consegue dentro deles colocar o que você quiser, pô, eu quero no, no Sport, no Urban, desligar o ABS, e tirar a contratação, você consegue, e ela vai ficar registrada aí, quando você ligar a mod de novo, fica lá. Então você consegue fazer o, o que tiver na sua telha. E se você não gostar, quer voltar para o original, tem um default lá, ela volta tudo para o original. Então é uma parte bem bacana, tá? Ela tem uma tomadinha também 12 volts aqui do lado do painel, o painel você regula a altura, se você tiver com muito sol intenso aqui, você consegue deixar ele mais reto, mais é, transversal, então para não dar aquele reflexo, tudo no joystick aqui, bem fácil, bem simples. Tá? Lembrando que o setting, você tem que parar a moto para poder acertar os mapas é, da forma que você quer, o controle de tração, tal, tal, tal. E para mudar os modos de potência aqui em cima, você tem que guardar o acelerador. Tá? Isso é, é bem importante também. Uh, você tem o controle de luminosidade dos faróis, conjunto inteiro em LED, pisca, lanterna, uh, farol. Você consegue deixar a luz de urna do jeito que você quer. Você tem a opção também de ele ajustar a luz de urna então conforme tem a leitura, tá, tá, tá ficando de noite, ele liga mais, o farol liga menos, então bem legal isso também, pisca alerta, e aí um outro ponto, uh, falando dessa eletrônica, que é o radar, então você vai reparar que tem duas lanterninhas aqui, é, dois compartimentos aqui que vai acender a lanterninha laranja, que ela tem o, uma leitura, se, quando você dá a pisca, se o carro estiver próximo, ela avisa para você não se matar, então acende aqui, irado. Outro ponto, tem piloto automático e o cruise control adaptativo. Só que você só consegue funcionar ali se o ABS estiver ligado, tá? Então se você configurar nos seus no controles da sem ABS, você não vai conseguir, então tem que ligar. Bom, aí você tá lá, aqui na frente ela tem um sensor, e você consegue configurar a distância de leitura pro carro da frente, tem quatro níveis. E aí, você liga lá o piloto automático, pô, 100 por hora, vai lá, configura aqui e tal. Aqui mais rápido, aqui mais, é, mais uma casa, uma casa. E aí, pô, solta a mão lá, tô aqui, ó. O carro da frente muda de faixa, ou oh, breca. Ela breca. E aí o carro acabou, voltou a acelerar, ela acelera também. Então, você não precisa tomar o piloto. Ela vai fazer automático. Desliga aqui, eu deu no freio, ela desliga. Mas ela faz isso por você. Então, se você estiver cansado, que eu acho que esse é o momento do estar cansado, ela vai pilotar aí de uma forma super segura, então isso é muito bacana para quem vai viajar, viajar, viajar. Tá? A bolha, ajuste manual, aqui embaixo para mim luxo, aqui em cima essa parte preta começa a complicar um pouco, porque eu sou mais baixo, tá? então só por isso, mas se é, quem for mais alto vai preferir ela aqui porque fica bem protegido, aqui para mim a aerodinâmica ficou muito boa. Falando em altura. É, 840mm do solo, eu tenho um 74 fiquei bem, tá? é, você pode regular até 860 tá? original dela, beleza? Ó, só para você ver aqui, ó, aqui ó, tá? dois pezinhos no chão, um inteiro, já era, bom, tem um kit que você compra lá, que ela fica para 810mm, ou se você for mais alto, 875 a gente andou com, na terra com aquele kit 810 que tinha um monte de jornalistas que era baixo, então fica bem bacana. A distância do solo, 22 milímetros aí também. É, o peso total dela são 240 quilos, mas que não, você olha na ficha técnica, mas não se traduz pilotando. Parece muito mais leve, muito mais... É, é, é leve. A questão é que ela é leve. E eu quero falar um pouco dessa pilotagem dela. Como eu falei para vocês, na terra, eu aqui em cima, é que essa, essa terra aqui tá meio Valdomiro, né? Mas, cara, aqui ó, esse trabalho que você tem aqui nela, isso aqui ó, é sensacional. É muito fácil você fazer os movimentos aqui e trabalhar com o tanque. Vale depois você colocar um protetorzinho se você quiser fazer algo a mais. Você tem os protetores de mão aqui, que no trânsito quebra a perna, tá? No trânsito ela é complicada, mas na, no off, cara, sensacional. E o modo enduro dela também tá bem legal. Quanto à pilotagem normal, cara, conforto demais, tá? Você tem espaço aqui pra trabalhar. Você fica numa posição super agradável e o jeito que ela ataca as curvas é muito impressionante. Como eu falei, ela não sobrecarrega o pneu, o pneu sobra. Então eu brinquei aqui do jeito que está na configuração um piloto, eu nem mexi muito suspensão e cara eu atacava, eu vinha eu bum bum bum, jogava duas e trabalhava. Elas deslizavam um pouco a traseira e voltava. Então eu, eu brinquei muito com essa moto. Eu tive uma pilotagem dela como se eu tivesse com uma Speed entre aspas, tá? Então você é, vai se satisfazer muito na, na, na serra e tal, o shifter dela funciona muito bem e o trabalho do câmbio também está gostoso, você tem uma sensibilidade boa de câmbio aqui, então ela tá uma tocada realmente bacana e o ABS, aquilo que eu falei, ele não está interferindo tanto assim, tá? pensando no, no, numa moto desse, dessa magnitude. É, que não é nenhuma tocada tão esportiva, eu falei, pô, a OBS vai entrar bem antes. Não, não entrou, então, cara, a tocada tá bem saudável aqui, bem gostosa. Para viajar, então nem se fala, né, meu? Você põe é, velocidade cruzeiro aqui vai embora. 140, 150 a moto tá como se não tivesse ninguém. Então, cara, é uma moto que você vai se divertir bacana. Eu, eu se, uh, se diverti muito. Eu fiz de tudo que eu pude com ela e foi irado, então realmente se você quer uma companheira para viagens aí, para fazer tudo, você vai achar aqui na Ducati Multistrada V4S, o trabalho ficou incrível aqui e eu quero agradecer muito a Ducati por me proporcionar essa experiência, por me ceder a moto, confiar no meu trabalho e falar, vai lá, espeta e fala para os filhos o, que, que, o que, que você realmente sentiu, então eu estou sentindo que realmente é uma máquina que você vai se divertir muito e vai fazer o que você quiser com ela, que ela aceita. E outra, se você não tem experiência, relaxa. Você põe uma eletrônica do jeito que você quer aqui, que ela vai ficar tranquilíssima. Tá bom? Feiras, espero que vocês tenham gostado desse teste. É nós estamos together e aguardo o próximo. Au! Babambia! bambina.